boa noite pessoal hoje eu vou fazer um brigadeiro de paçoquinha para esse nosso brigadeiro de paçoquinha eu vou usar seis paçoquinhas uma colher de manteiga uma caixa de leite condensado bora lá fazer então então aqui na panela eu já coloquei uma colher de manteiga vou colocar uma caixa de leite condensado como eu já falei para vocês Agora, nós vamos acrescentar três paçoquinhas. E vamos ligar o fogo. E vamos mexer. Pessoal, agora está pronto o nosso brigadeiro de paçoquinha. Só esperar esfriar e enrolar. E passar nas outras três paçoquinhas que eu deixei separadamente. E aí, pessoal, e depois de pronto esse brigadeiro. só que a tradicional só estamos usando essa daqui que é